Um novo ano se descortina diante de nossos olhos. É hora de receber 2022 com alegria e esperança. 2021 teve suas dificuldades e bênçãos, perdas e dádivas. Nele experimentamos quedas e reerguimentos. Vivemos momentos de fragilidade que serviram para nos tornar mais fortes. O ano que passou, deixou a lição de que a vida é tecida por momentos rotineiros e marcantes, composta por luzes e sombras, términos e recomeços. A vida é como um sopro. Não vale a pena desperdiçar energia com o que não é mais importante. Precisamos valorizar aquilo que realmente importa, o que é essencial. Portanto. Não há por que querer apagar de nossa memória o ano anterior como se deletam fotos de um celular, pois no arquivo de 2021 há experiências pelas quais devemos agradecer, há aprendizados e pessoas que jamais devemos esquecer e, ao mesmo tempo, há coisas das quais devemos aprender a nos desprender. Atravessamos mais um ano com a necessidade de prosseguir com determinação movida pela fé que nos leva à superação, à renovação. Encerramos um ciclo e iniciamos um novo. Nesta passagem, há coisas a serem conservadas e aperfeiçoadas, outras a serem modificadas. É sábio que tudo passe pelo filtro do discernimento, Precisamos da coragem de deixar para trás o que não cabe mais em 2022. Assim, haverá espaço para novas oportunidades a serem vividas no novo de Deus. A retrospectiva do velho ano nos aponta para novas perspectivas para o novo. Menos ódio e mais amor, menos intolerância e mais compreensão. Menos acusação e mais diálogo. Menos sentimentos acalorados e mais equilíbrio. Menos negação do óbvio e mais responsabilidade e colaboração. Mais paz é o que nós precisamos. Ignoremos as vozes que geram confusão e divisão. Ouçamos a voz de Cristo no Evangelho. Ouçamos também a voz do nosso Papa, a voz oficial da Igreja. Procuremos entender pela oração o que Deus espera de nós para traçarmos as metas que impulsionarão nossa ação. Iniciemos novos bons hábitos que se transformarão em virtudes. Cruzamos a linha de um novo tempo. Por isso... Não voltemos tanto o nosso olhar para trás, nem fixemos tanto naquilo que ainda não aconteceu. Foquemos naquilo que estamos realizando agora. Olhemos para o passado com aprendizado e gratidão. Para o futuro com fé e esperança. Para o presente com caridade e perseverança. Adentremos 2022, sabendo que este ano será melhor se, em Deus, nos decidirmos por nos tornarmos melhores. Pela intercessão da Mãe de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Um santo e abençoado 2022.